Este mês do estudante somos nós da família Liceu que fazemos questão de deixar um recado para vocês. Ser estudante é ter motivação de sobra. É querer um mundo melhor nas mãos. Aguçada força de vencer obstáculos. Problematizar e entender a lição. É sentir no coração um turbilhão de vontades. É o desejo de seguir uma profissão. De ir além das limitações. E não parar jamais de aprender. Ser estudante é a busca constante de saberes. É o um prazer de devorar livros pelo gosto das descobertas. É fazer amigos para a vida inteira. Todo dia devemos entender que a maior escola é viver antes de tudo. Obrigada, estudantes da escola liceu pelos olhares atentos. Obrigada por fazer perguntas que me levam a estabelecer conexões que os meus livros não registram. Obrigado por ensinar tantas coisas que... Eu jamais aprenderia em qualquer pós-graduação. Obrigada por não desistir mesmo. Quando parece impossível dar conta de tudo. Obrigado por me darem a chance de acompanhar de perto Seu crescimento pessoal e profissional. Obrigada pelo esforço de estar aqui presente. O mais cansativo que seja rotina. Obrigado por acreditar. Que a educação pode salvar o mundo. Ninguém seja, pelo menos, o seu mundo. Obrigado por fazer valer a pena estar aqui. Estudantes, estamos todos com muitas saudades. Sintam-se abraçados por todos nós da família Liceu. Se cuidem, viu? Hashtag fique em casa. Logo estaremos todos juntos novamente. Conte sempre com a gente